É, parece que a lei de limpeza urbana nessa cidade não vale nada O pessoal continua descartando Sofá na calçada, bloqueando o acesso E fica por isso mesmo Quem não fiscaliza nada aí. Tudo só no papel Na prática nada funciona aqui